público lá dentro. Estava fácil? Há já há 10 anos que o projeto Palhaços do Hospital alivia as preocupações de quem espera por uma consulta ou recupera de uma cirurgia em hospitais de todo o país. Jorge Rosado e Marta Cruz são dois de cinco artistas de animação a tempo inteiro, com mais de 250 horas de formação por ano, com que o projeto conta para assegurar uma programação regular só com profissionais. Como é que é fazer rir num sítio associado à dor? Eu, se calhar, vou tirar para, é, para responder é a melhor, É melhor, é melhor. É, é, eu, pessoalmente, acho que a arte faz sentido sempre em todos os contextos e mais nesses contextos complexos mais sentido faz porque, como vocês viram, as pessoas estão aqui desde manhã com uma energia muito pesada e que, que não ajuda nada a recuperar e, e a ficarem mais rapidamente bem e depois vemos que as pessoas, naquele momento que ali está, imediatamente ficam logo muito mais bem dispostas e os próprios profissionais todos nos dizem que, que esta, este impacto se espalha durante o dia e chegam... Por exemplo, a consulta com o médico mais predispostos a ouvi-los e, e para encontrar uma esperança. Não sei se quer dizer mais alguma coisa. Não, acho que acho que é isso. As próprias pessoas que estão nas salas de espera, profissionais de saúde, dizem que as pessoas têm um discurso tendencialmente mais negativo e quando da nossa passagem ficam Não muito mais, mais alegres e Eu muito mais uh, querem cantar e falam sobre o que viram e pronto. E depois entram nos consultórios muito mais predispostas. E lá aqui, olha, a hidratação é o chá. Também os profissionais de saúde agradecem. Um estado de espírito mais animado também favorece as consultas e a recuperação dos pacientes. Num contexto onde há patologia muito pesada, e cirurgias pesadas, e muita patologia oncológica, tudo o que sirva para animar e humanizar um pouco os serviços é sempre, sempre bem-vindo, divertindo um pouco os doentes no meio desta deste deste mal-estar às vezes coincidente com os tratamentos cirúrgicos. Jorge e Marta transformam-se nos doutores risoto e limonete. Pá, pronto, isso custa 50 euros, mas pá, 200, vendo -te. E é desta forma que também se preparam para o peso emocional de lidar com histórias que podem ser trágicas. Às vezes são momentos que mexem muito connosco e nós depois partilhamos os dois as histórias, também o facto de trabalhamos em dupla ajuda, eu e a Marta falamos sobre isso e nós dois vamos atenuando um bocadinho essa dor. Marta? Sim, eu acho que também estamos produzindo protegidos pelo que é a nossa personagem, Perfecto. diria. nesta uhum. divisão que fizemos agora do nariz, para nós é muito real, estando com o nariz é uma coisa e sem nariz é outra. Uhum. e Então é, é quase um mini-escudo e tirando, um, as coisas tornam-se mais distintas, então é mais fácil digerir as situações. Altânia. O projeto contempla pacientes de todas as idades, mas nasceu para animar. Quem mais tempo passa nos hospitais. A ideia surgiu como olharmos para o ambiente hospitalar e entender que a maioria das pessoas que estão nos hospitais, aqueles que têm, que mais sobrecarregam o Serviço Nacional de Saúde e que têm taxas de internamento mais prolongadas, são os séniores, aqueles que já nos deram tanto e que estamos agora nós, enquanto sociedade, na altura de lhes retribuir a eles um bocadinho daquilo que, que nos deram. E portanto, havia o sonho do Jorge de ser doutor palhaço e a palhaça de hospital é uma pessoa pioneira na Europa ao levar a arte e o trabalho. Dos doutores palhaços para um público adulto e, em particular, sério. O projeto Palhaços do Hospital completa uma década de existência a 12 de fevereiro e vai celebrar com uma gala no Coliseu do Porto.